mês de junho é mês dos namorados Para você canveiro e canveira apaixonados ou que você está procurando um grande amor esse vídeo é para você fazer um cartão de dia dos namorados especial para sua cara metade e você não vai precisar recorrer aqueles feinhos que o google ou qualquer outro site disponibiliza que você olha e fala assim a ver comigo e com meu grande amor. Antes de ir para o computador, curte esse vídeo, ajuda a gente a melhorar o canal, a ter mais visibilidade. Nos comentários, marca as pessoas que você sabe que estão apaixonadas, para ela fazer aquele cartão lindão para sua cara metade. Então, bora lá para o computador. aqui no site canva.com, estou acessando pelo computador aqui na área de busca. Ou se você quiser nomear como pesquisa, tudo bem, busco pesquisa, essa área. Eu vou digitar cartão de amor. Tá até alguns tipos, né? Cartão de amor, cartão postal de amor. Cartão de dia dos namorados. Vamos aguardar carregar. Criar design de cartão de dia dos namorados em branco e vamos esperar. Aqui você tá vendo o menu lateral aqui esquerdo e tem templates, são os modelos de dia dos namorados. Então ele dá uma setorizada. Cartão de dia dos namorados, geralzão. Cartão de dia dos namorados engraçado. E todos os resultados, que aí ele mescla tudo. É engraçado que ele mistura né, aqui com é, dia da amizade. Bom, só a título de exemplo, eu vou escolher um rapidão. Você pode, às vezes, inserir foto, pode tro vai trocar o texto, pode trocar a cor. Em vez de colocar gatinhos, pode colocar um cachorro. Enfim, o que você achar melhor. Eu vou escolher esse. Eu escolhi isso propositalmente, porque essa foto é uma foto paga. Você não precisa usá-la. Afinal de contas, é um cartão personalizado para você e seu namorado ou namorada. Ou marido, mulher, enfim. Qualquer relacionamento, você tem que deletar essa, essa imagem e colocar a imagem sua ou a sua cada metade. Para você subir alguma imagem que é sua, você vem aqui nesse menu esquerdo, Uploads, fazer um Upload, clicar no dispositivo e baixar do seu computador ou do Google Drive, tanto faz, ou desses outros dispositivos. Eu vou colocar uma foto aqui, qualquer só para exemplo mesmo. Vou colocar essa no lugar, então você clica e arrasta e ele fica no lugar no mesmo enquadramento, vou clicar duas vezes para ajustar, você pode clicar nas extremidades para aumentar ou diminuir essa foto e clicar em pronto, vamos dizer que seja essa foto que eu e aqui você vai substituir esse, esses textos, eu vou depois, daqui a pouquinho eu vou, eu vou acelerar o vídeo substituindo esses textos para vocês vocês fazem isso, quem trabalha com editor de texto ou com apresentação, estilo PowerPoint, Word, Google, o pacote Google, enfim, qualquer uma delas, isso daqui você está bem familiarizado. Então, agora é hora de acelerar o vídeo. Prontinho, mudei a foto novamente, arrumei os textos, vou colocar uma outra cor aqui de fundo, você clica aqui cor de fundo. Bom, aqui você vem no botão baixar, isso aqui no caso se você quiser imprimir esse PDF para impressão, no meu caso, eu, por exemplo, eu vou mandar por e-mail ou... Enfim, qualquer meio eletrônico. Então vou baixar em PNG. Então, só clicar em baixar e pronto. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha, comenta aqui também o que, que você achou, se a sua cara metade gostou do cartão que você fez, especialmente para ela. Se você está vendo este vídeo no Instagram, não esquece de salvar. Quem sabe o próximo ano você faça outro cartão, ou não precisa esperar para o próximo dia dos namorados. Então, hoje em clima de amor, de coração, de músicas românticas, de champanhe, de jantar à luz de velas, eu me despeço com um beijinho e tchau. beijo.